Pra vocês escutarem esse canto aqui. Que eu já vou tocar pra vocês ouvir agora. Escute aí como é que ficou. Depois, daqui a pouco eu volto falando mais sobre ele. Olha só, nós colocamos aqui já no começo do canto, né? Nós colocamos aqui as nossas cantadas, né? E de canto para canto, nessa aqui foi deixado 10 segundos como solicitação aqui. E também nós colocamos depois da, da última cantada que você vai escutar aqui agora, olha só. Ele vai seguir durante 25 minutos até chegar aqui e depois ele vai ficar 25 minutos fazendo aqui o total silêncio, né? E depois ele vai ter aqui a virada Caratinga ou Tio João Pedro Boi. Ele vai tocar aqui o Tio João Pedro Boi e de canto para canto nós deixamos aqui 8 segundos, 8 segundos de canto para canto para que você consiga fazer esse sistema, né? E colocamos também aqui, colocamos também aqui 30 minutos de intervalo, e o que, que acontece? Nos intervalos nós vamos fazer essa mesma sequência aqui com 30 minutos, é, com esse mesmo padrão de intervalo com som de água de rio também, e também vou fazer uma terceira sequência com esse mesmo padrão com som de ondas do mar também. Tudo isso aqui para que a pessoa possa utilizar é, uma sequência com silêncio, e a mesma sequência com som de água de rio, e uma mesma sequência com o som de ondas do mar. Isso é importante para que o pássaro, no intervalo, ele consiga prestar atenção no canto que está tocando. A cada vez que o intervalo muda, a cada vez que o intervalo ele é trocado, o pássaro passa a prestar atenção e não fica na rotina, quebra a rotina do pássaro, e isso é importante para ele aprender. Tá bom? Quero agradecer aqui pela audiência qualificada de todos vocês aqui, quero agradecer por vocês que passaram aqui. Forte abraço a todos vocês, forte abraço e até um próximo vídeo, até uma próxima live.